Tudo bem? Eu tô aqui hoje pra gente testar um produto juntos. Eu passei hoje rapidinho na Look Bell e eu comprei uma máscara e eu tô aqui para testar com vocês. É minha primeira impressão. Eu peguei ela lá na prateleira, dei uma lidinha ali pra ver se batia com o meu cabelo ou batia com o que eu tava precisando. Uma máscara reconstrutora. É o meu primeiro contato tanto com esse produto quanto com essa marca. Então vai ser bem legal da gente testar aqui juntas. E eu escolhi. Essa linda é a Tátia Preta, ela é da Lola Cosmetics, Tava na minha lista uma outra máscara da Lola, mas não tinha lá na loja e eu acabei me apaixonando muito mais por essa aqui. Pra quem não sabe, as máscaras, eu acho que quase todas, se não todas, as máscaras da Lola são veganas e cruelty free. Nós vamos testar juntinhos hoje, então no final do vídeo vai ter a minha opinião, a minha primeira impressão. E no blog, daqui a um tempo, vai sair o post do que eu achei do uso contínuo dela. A recomendação aqui é usar de... Uh, semanal ou quinzenal. Então eu vou usar, vou testar e eu conto lá no blog pra vocês mais detalhadinho o que eu achei. Então, vamos lá. acabei de sair de banho e meu cabelo ainda tá escorrendo água, mas o cheirinho que meu cabelo tá por causa dessa máscara é surreal, é muito gostoso. Eu sou, eu particularmente não gosto de cheiro doce, perfumes doces me enjoam e essa máscara não tem cheiro nada doce, ficou um cheirinho muito gostoso no cabelo. Desde da hora que eu abri o potinho até a hora que eu apliquei, agora depois de lavado, o cheirinho permaneceu. Ele não mudou e ele não diminuiu. Ele parece, ele continua presente e continua com o mesmo aroma, não foi mudando de acordo com, com o tempo que ele está em contato com o meu cabelo e com o oxigênio, com a água e tudo mais. A linha tarja preta é indicada para cabelos danificados por processos mecânicos ou processos químicos para quem usa muito secador, muita chapinha, para quem tem muita color... quem tem coloração progressiva, tudo isso que pode danificar o cabelo, ela teoricamente recupera. Ela tem 20 substâncias que contribuem para essa ação. A marca Lola como um todo é cruelty free e livre de sulfato, fitalato, parabeno. Uh, e ela é vegana, então não tem nada de origem animal. Mesmo os óleos que tem aqui são óleos vegetais, que são muito bons para o cabelo, fazem muito bem. O uso recomendado dela é uma vez a cada 10, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana. Eu estou planejando usar uma vez por semana, uh, mas porque 15 dias para mim é um período muito longo, entre uma, um uso e outro, eu lavo muito cabelo, está muito calor em Porto Alegre, e o que me obriga a lavar mais ainda, meu cabelo é oleoso, e eu não tenho como manter ele sem lavar. Então eu provavelmente vou usar uma vez por semana, pra não perder o efeito tão rápido. Esse potinho que eu comprei tem 230 gramas, eu paguei R$42,98. E eu comprei na Look Bell, aqui de Porto Alegre. E o que eu achei? Meu fio antes de eu usar a máscara tava bem frágil, Tava fininho, sabe? De passar a mão eu sentia que se eu pudesse um puxão um pouquinho mais forte ele ia quebrar. E mesmo com o cabelo ainda molhado, eu consigo perceber que ele tá o fio tá com a textura diferente já. Ele não tá mais tão frágilzinho como tava. Claro que ainda é muito cedo pra dizer se realmente resolveu. Se realmente o cabelo fica mais encorpado. Mas num primeiro momento a sensação que dá é que ele tá protegido, sabe? Que tem alguma coisa aqui que tá mantendo ele agora na forma que ele deveria ter, não tá deixando o fio elástico. Eu sou designer, então, embalagens chamam minha atenção. A da Lola me chama atenção muito pelo padrão de identidade da Lola, que se tu olhar todos os produtos, tu sabe que eles são da Lola. Eles têm uma unidade muito grande. Uh, e pelas brincadeirinhas que eles fazem na embalagem. A embalagem... Todas as informações importantes são dadas de forma divertida. Eles fazem uns trocadilhos... Então, eles fazem várias brincadeirinhas, tanto aqui na embalagem, quanto no, nas redes sociais, quanto no site. Então, é uma marca que te acolhe, que te abraça. Eu fiquei um pouco chateada, porque eu tava esperando que o creme fosse preto. Por causa do nome. E ele não é. Ele é branco. Fica a dica, Lola, se quiser fazer um creme colorido. Faça esse aqui preto, vai ser muito mais divertido de aplicar no cabelo. Então, o heredito final é aprovado. O creme é muito bom num primeiro momento, já de cara ele deixa o cabelo muito legal. Com uma textura muito gostosinha. Então, sim, eu compraria outro. E eu espero que vocês tenham gostado de testar comigo esse produto. Eu amei. Se vocês querem mais vídeos nesse formato, comenta aqui embaixo que eu volto a fazer mais. Eu procuro outro produto novo pra gente testar aqui juntas. E não esquece de passar lá no blog e dar uma olhada. Tem vários posts lá muito legais. Sim, o blog recomeçou. Então, passa lá que tá tudo novo. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Olá.